E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a TV CIMI vai bater um papo com Robson Shiba, fundador da rede Shining Box e Gendai. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da história das redes Shining Box e Gendai e um pouquinho da minha. A gente que agradece pela oportunidade, Robson. Você é especialista em franquias, né? Tem uma franquia de sucesso. E eu queria saber um pouco disso. Quais são os prós e contras de investir numa, numa franquia? Por que não abrir um negócio próprio, e uma franquia, e vice-versa? Você investir em franquia, você faz um investimento de um risco menor, porque as franquias elas já são negócios que já foram testados e validados e já existem fornecedores desenvolvidos, um fundo de propaganda estabelecido. É uma marca já consolidada. Então o risco de você fracassar é menor. Então essa é a grande vantagem. Uma desvantagem de franquia é que você tem que viver sob regras. São regras que a franqueadora possui e elas são regras mais engessadas. Tem menos flexibilidade para que o empreendedor possa criar os seus negócios, né? Então esse é o contra. A pessoa tem que ser uma pessoa que está mais acostumada e disposta a seguir uma regra. Vantagem de montar um negócio próprio. Você imprime a sua, né, o seu DNA, a sua digital. Você pode se transformar num franqueador em vez de ser um franqueado. Se seu negócio prosperar e você pode expandir e aí você coloca o seu DNA e você faz do jeito que você quiser. A desvantagem é que você precisa desenvolver tudo isso. Né? Então, a chance de você prosperar é um pouco menor, porque você precisa validar todas as suas ideias e ver se esse seu negócio pode prosperar ao ponto de se tornar um franqueador. Então, essa é a vantagem e desvantagem do negócio próprio. E aí está muito do seu perfil. Qual é o grande sonho? O que você quer ser? E é interessante você falar isso, porque em, em qual momento, talvez, o empreendedor, ou quais aspectos ele deve considerar para saber que está na hora certa, poxa, acho que já posso expandir o meu negócio, já posso começar a ser um franqueador também. Quais são os principais pontos? Eu digo que você precisa observar dois principais pontos. O primeiro é, obviamente, se o seu negócio é um negócio rentável. Né? Se você rentabiliza ao ponto de que você consegue realizar os seus sonhos. O seu negócio gera um lucro que propicia você a pagar suas contas, realizar seus sonhos e sobra um dinheirinho, inclusive, para você montar uma segunda unidade. Sim. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. O segundo é qual o tamanho do mercado que você tem. Quantas lojas, quantos negócios desse cabem no Brasil inteiro? O número mágico são 50 unidades. Menos do que 50 unidades, você será uma franqueadora, terá dificuldade para inovar, para investir no seu franqueado... É, porque o franqueador vive de royalties. Uhum. Royalties é só uma pequeno, um pequeno percentual do negócio, do negócio todo. né? Sim. Então tem que ter escala. E o número mínimo são 50 unidades. A Shining Box hoje está com quantas unidades? Hoje nós estamos com 160. E aí qual é o segredo para continuar se reinventando, continuar se mantendo é, líder e competitivo no mercado? O que que vocês, como vocês trabalham isso? É ter essa vontade de estar constantemente é, inovando. O fato de hoje o grupo Trend Foods, que é composto pelo Choney Box e Guendai. Nós somos a maior rede de comida asiática da América Latina Sim. e a gente quer manter essa liderança. Então, os investimentos em, em como continuarmos crescendo, inovando, ela faz parte também do, do, do, do nosso DNA, né? dos diretores, do meu do, como fundador, a gente quer continuar mantendo essa liderança. Nós estamos completando, nós completamos esse ano 26 anos já né? de existência e a gente tem uma certeza, que o que nos trouxe até agora não será o que vai nos levar para os próximos 26 Sim. anos. Então, a gente tem que buscar alternativas e a cada ano que passa, a gente está buscando novas oportunidades, muita tecnologia agora embarcada no negócio de alimentação, né? parece que é incrível, mas tecnologia está presente em qualquer segmento da economia. Sim. E no nosso também, não foge da, dessa regra. Tanto que nossos investimentos em tecnologia fizeram com que o nosso custo de montagem de loja caísse mais de 50%. Antes nós investíamos 500, 600 mil, hoje com 180 mil a gente monta uma unidade. Tudo isso devido a muita tecnologia embarcada. E é legal você falar também desses 26 anos, porque se não me engano, essa ideia começou depois de uma viagem para os Estados Unidos. O Robson voltou para o Brasil e decidiu ter um negócio próprio, como que foi esse momento, assim, quais foram os principais desafios de dar esse primeiro passo, de começar esse trabalho lá, 26 anos atrás? É. na verdade acho que uma decisão que eu tomei enquanto estava nos Estados Unidos foi o que mudou toda a minha vida né? uhum. eu fui assaltado nessa viagem e eu tinha que tomar duas decisões uma delas era, eu ligava para o meu pai pedia mais recursos para eu terminar minha viagem, ou a segunda opção era eu me virar, e eu decidi pela segunda, arrumando um emprego e eu arrumei um emprego num restaurante chinês que fazia entrega de comida a domicílio Numa caixinha Foi daí que veio a ideia de eu montar o China Box. Então foi devido a essa decisão Que eu mudei toda, toda a história da minha vida E obviamente, quando você volta com um sonho Sem experiência Você paga muito caro por isso né? Então os principais desafios Obviamente foi a falta de conhecimento No segmento de alimentação Até porque eu sou formado em odontologia né? E quando eu decidi é, Empreender no segmento de alimentação Eu vendi meus e fui investir em restaurantes. E aí eu paguei mais caro, eu não tinha crédito, o desconhecimento, fiz três vezes uma coisa que se eu com conhecimento faria uma vez só. Então, obviamente, que a falta de conhecimento foi o grande, o principal desafio para gente. E agora, como investidor, é, você investe também em novos negócios, quais critérios você considera na hora de escolher ou não um, um, investir em um negócio? O principal é o perfil do empreendedor. Uhum. É, a gente começa, eu faço perguntas para saber o quanto o empreendedor conhece do segmento onde ele está atuando, né? qual a experiência que ele já teve, o quanto ele já validou o negócio dele. Esse é um dos critérios que eu avalio. E o outro é se ele já traciona, né? se ele já monetiza, o quanto que é, qual é a perspectiva de crescimento, né? qual a dor que ele resolve, qual o potencial de crescimento que esse negócio tem. Esse é esses são os dois principais pontos que eu avalio antes de fazer o meu investimento. Uma, no empreendedor, que é o principal, e outra, se o negócio é um negócio em que eu vejo possibilidade de expansão. Porque fazer um negócio pequeno ou fazer um negócio grande dá o mesmo trabalho. né? Bem, Robson, muito obrigado aí pela entrevista, a gente é, agradece muito pela sua disponibilidade. Ah, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do, da minha história. Sensacional. Bem, pessoal, e para mais conteúdos de inovação, tecnologia, ciência e empreendedorismo, acesse www.cime.org.br. Até a próxima.